Pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube ainda para abordar recentes decisões do Supremo Tribunal Federal acerca de algumas hipóteses de incidência descritas na lei complementar ou melhor, na lista de serviços anexa à lei complementar 116 de 2003. Já tive a oportunidade de dizer aqui que eh, a lista de serviços, que traz as hipóteses de incidência, tem sido motivo de muitos conflitos entre contribuintes e o fisco municipal. Principalmente no que diz respeito à constitucionalidade de algumas hipóteses descritas na lista. O caso mais conhecido né, a respeito da... da da impossibilidade de se tributar, embora esteja na lista, estivesse na lista, é a própria locação de bens móveis. O Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 116, incluindo a locação na lista. Coube, então, ao presidente da República, justamente porque o Supremo havia decidido, nesse sentido, coube ao presidente vetar a expressão locação de bens móveis, é, justamente pela sua inconstitucionalidade. Restou decidido que locação é uma obrigação de dar e a lista ela só pode contemplar hipóteses de obrigação de fazer prestação de serviços. Então, na nossa conversa de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a ADIN 3142. A DIN, vocês sabem, ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi proposta em fevereiro de 2004. Pessoal, é mais uma das DINs é, que estão aí, que estavam né, tramitando no Supremo Tribunal Federal há praticamente 16 anos. Né? Muito bem, agora, é, por meio do plenário virtual, finalmente esta DIN foi julgada. Esta DIN foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio, passou pelo crivo da legitimidade, vocês sabem, eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, para propor uma DIN no, no, no sistema eh, de controle concentrado eh, de constitucionalidade das normas, para propor uma DIN, é preciso que você esteja no rol de legitimados lá do artigo 103 da nossa Constituição Federal. A Confederação Nacional do Comércio passou pelo crivo da legitimidade e, portanto, o processo seguiu o seu caminho natural. A proposta desta DIM, pessoal, é declarar ou, pelo menos, confirmar, né, a constitucionalidade do subitem 3.04. Mas o que diz o 3.04? Vamos a ele. Serviços prestados mediante locação, sessão de direito de uso e congênere, Este é o item 3. O 3.04 diz o seguinte. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem, ou permissão de uso compartilhado ou não de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Então vejam pessoal a relevância desse tema. Vocês sabem, né, é, é, em todas as nossas cidades do Brasil em que há é, energia elétrica, por exemplo, é, os postes, que são de propriedade da companhia de energia. Nestes postes, é, as outras empresas aproveitam a existência, a pré-existência destes postes, assim como torres, é, e é, utilizam essas estruturas para a passagem também dos seus cabos de fibra ótica. Então, a empresa detentora da propriedade do poste, ela, entre aspas, ela faz aí, o, ela, ela cede o direito de passagem. Ela dá permissão de uso para que as outras empresas utilizem a sua estrutura. E é evidente, evidente, que esse contrato, ele é um contrato oneroso. É, quem utiliza o poste, utiliza a rodovia, utiliza a ferrovia paga por isso. Então, notem a relevância é, é, financeira desta operação. Os municípios, de olho nesta, neste filão, evidentemente é, têm tributado esta operação. E a discussão aqui é essa. Será que esses contratos, essas operações, elas, é, é, por detrás delas existe uma obrigação de fazer? Nós estamos diante de uma prestação de serviços? Muito bem, o ministro, o relator... Ministro Dias Toffoli. Veja que interessante, eu já adianto para vocês que o voto dele foi acompanhado por nove ministros. Coube apenas o ministro Marco Aurélio divergir sozinho, isolado. Então nós temos aqui uma, uma decisão é, de dez ministros contra um que divergiu. Eles acompanharam o relator ministro Dias Toffoli. O ministro, antes de concluir, ele fez várias... Citações de precedentes a respeito da questão da alocação da sessão, né? citou inclusive a súmula vinculante, número 31, fez as suas conclusões para ao final declarar o seguinte, que é o que é de fato o que é relevante aqui para o nosso estudo. Ele entende o seguinte: que é, não se admite a exigência do ISS nas situações descritas no sub-item 3.4, quando isoladamente consideradas. Ah. Gente, pessoal, olha que interessante. O ministro diz assim, se você pegar a hipótese de incidência que está lá no descrito no 3.04, direito de passagem, por exemplo, se houver um contrato para, que, para esta operação de maneira isolada, apenas esta operação, não tem incidência do ISS. Portanto, nesta, nesta, neste contexto, é, esta operação não está no campo de incidência do ISS. E o 3.04, nesta hipótese, é inconstitucional. A permanência dele na lista é, para a, aquilo que ele chama de operações isoladas é inconstitucional. Ok? Então... Não incide ISS quando houverem, quando existirem contratos é, que é, as partes pactuem de forma isolada as hipóteses descritas no 3.05. Ou seja, repetindo, se eu tiver um contrato de locação, de sublocação, de arrendamento, de direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, rodovia, postes, cabos, isoladamente... Sendo esta a única, o seu único objeto, não há que se falar em incidência do ISS. Então vejam que a, a Jean, ela não atingiu o seu objetivo por completo. É, ela, a, a declaração aqui é de que, é, com, com, nesta hipótese, apenas seria inconstitucional. Entretanto, ele coloca assim, que é a segunda parte da conclusão dele. É permitida a cobrança do ISS em relação às mesmas hipóteses em que elas integrem uma relação mista ou complexa, em que seja possível claramente, ou melhor, em que não seja possível claramente segmentá-las de alguma obrigação de fazer. Seja por conta de seu objeto, ou seja, no que concerne ao valor da contrapartida financeira. Então, olha que interessante. Se estas operações de direito de passagem, se são, é, direito de passagem, é, arrendamento, sublocação, locação, se elas estiverem dentro de uma operação, é, de uma relação mista ou complexa, que não permita dissociá-la, aí sim haveria a incidência do ISS. Mas notem que é preciso que haja, então, uma obrigação de fazer, é, junto com a obrigação de dar, e que elas sejam indissociáveis do ponto de vista do seu objeto ou ainda do ponto de vista da própria contrapartida financeira. E aí apressou-se o ministro em dizer o seguinte. Olha que interessante isso, gente. O fato de, eventualmente, o locador sublocador, arrendante ou permitente ter a obrigação de manter coisas em bom estado ou de garantir o seu bom uso, que aliás, isso é muito comum, se eu estou locando, permitindo o direito de uso do poste, evidentemente que o proprietário do poste tem que, tem que mantê-lo em condições de é, dar conta da operação pactuada, ok? Então, o fato de existir essa obrigação na visão do ministro, não transforma as operações, as situações, em relações mistas ou complexas. Então, município, é, se você se deparar com um contrato de direito de passagem e o proprietário dos postes, por exemplo, tiver a obrigação de manter em boas condições o poste, é, e, e, se ele tiver a obrigação de manter em bom estado e condições de uso, o fato de existir essa cláusula obrigando ele a manter em bom estado não transforma, então, estas situações ou, ou, ou esse contrato é, em relação mista ou complexa. ok? Nessa hipótese, não haverá incidência do ISS. É preciso, então, que além do direito, ou melhor, além da obrigação de dar, exista uma é, obrigação de fazer no mesmo contrato, e que estas duas operações, obrigação de dar e obrigação de fazer, elas estejam aí intrinsecamente interligadas, baralhadas, usou a expressão ministro, de tal maneira que não seja possível aí, é, não seja possível segregá-la, seja do ponto de vista do seu objeto ou ainda da contrapartida financeira. Tudo bem, gente? Então ele foi acompanhado pela grande maioria dos ministros e, portanto, este foi o resultado. Discutia-se também, Nadim, a questão do pagamento do ISS nestas operações. Vocês sabem que é, vamos pegar o exemplo novamente dos postes de energia elétrica. É, eles, a, a, a energia elétrica por meio do, dos co, é, utilizando os postes como suporte ela ultrapassa os limites territoriais dos municípios. Então, o legislador optou por trabalhar com a proporcionalidade, ou seja, haverá incidência nesses contratos complexos, né? É, e aí a base de cálculo vai ser proporcionalizada ao território de cada município. O Supremo Tribunal Federal declarou que esta proporcionalização é constitucional. A autora da ADIM, isso é interessante, ela colocava que haveria assim, uma dificuldades para cumprir a obrigação, em face de, da existência de mais de 5 mil municípios. E aí o ministro colocou que, na verdade, a autora estava superdimensionando essas dificuldades, que é perfeitamente possível cumprir com essas obrigações, é, é, isso não seria empecilho para declarar constitucional esta forma de tributação. É, portanto ele julgou parcialmente procedente a ADIM para dar interpretação ao subitem 3.04 e admitir então vejam que ele não declarou <coughs> desculpem, ele não declarou inconstitucional 3.04 mas ele ele coloca que seria possível tributar admitindo-se cobrança portanto nos casos em que as situações neles descritas integrem uma relação complexa em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer, seja no que diz respeito ao seu objeto ou ainda no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Então, o 3.04 permanece na lista, mas a tributação precisa obedecer esses requisitos. Caso não cumpra com esses requisitos, podemos dizer que, indiretamente, o 3.04 é inconstitucional. Ou seja, sobre eles, sobre aquelas hipóteses, não incide o ISS. Ainda que o proprietário dos postes, ou do, do bem que está sendo objeto de contrato, ele tenha a obrigação de manter em bom uso, em condições de dar conta daquilo que for pactuado. Portanto, pessoal... Em relação ao 3.04, nós temos aqui um desfecho, uma decisão final a respeito da constitucionalidade, vamos colocar, parcial do subitem 3.04. Evidentemente que agora que a situação, é, que é colocado um ponto final em torno dessa interpretação, os municípios vão agir com muito mais rigor e aí nós deveremos ter outras demandas envolvendo a questão principalmente da composição da base de cálculo. Isso é matéria para o Superior Tribunal de Justiça. Eu continuo acompanhando o tema e mantenho vocês informados aqui no meu canal, no YouTube e em minhas redes sociais. Aproveito então para convidá-lo é, a, a, a integrar a minha rede social. Eu estou no Instagram, estou também no Facebook, no LinkedIn e no Twitter Aqui no meu canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, não esqueça de compartilhar com os amigos se essa informação foi útil para você, ativa o sininho para que você seja informado em primeira mão a respeito das novidades e eu espero reencontrá-los numa próxima oportunidade. Até lá e um grande abraço a todos!